Boa tarde, boa tarde meus amigos, eu sou Alex Donizete, hoje é dia 22 de 12 de 2022, eu estou aqui gravando esse vídeo para o meu amigo Misael Martins, eu sou caminhoneiro, motorista, vivo na estrada e eu sou um cliente dele, eu comprei um robô de forex dele, e estou muito contente, então uma dica para você aí que quer ter uma renda extra e não tem tempo de ficar na frente do computador, na frente de analisando o gráfico, igual eu que não tenho tempo também. Os produtos do Misael Martins é uma ótima opção para quem assim como eu que precisa, que quer ter uma rendinha extra. E não tem esse tempo. E do mais, ficam todos com Deus. Tenham uma ótima tarde.